pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês do curso Importamos com Sucesso. Uh, primeiramente eu vou falar aqui como eu conheci o curso. Uh, eu conheci o curso através da, da minha irmã. Né? Um dia eu fui fazer uma visitinha na casa dela lá a gente conversando. Ela até ela tocar no assunto sobre um vídeo que ela tinha visto na internet, né? De uma moça que, que fazia importação e ensinava tudinho como ela fazia. Uh, eu vi uns alguns trechinhos do vídeo, uh, mas não dei muita atenção não. aí eu falei pra ela que eu ia ver o vídeo depois quando eu tivesse com mais tempo em casa, né? Uh, aí após alguns dias eu lembrei que minha irmã desse comentário que minha irmã tinha feito sobre esse curso e resolvi pesquisar na internet e aí eu achei o vídeo novamente e assisti o vídeo por completo daí, aí uh, após assistir o vídeo eu resolvi fazer a compra do curso Bom, aí eu comprei o um curso No mesmo dia eu recebi o acesso Tive acesso a todo o conteúdo do curso uh, Comecei a, a ver os vídeos Tudo, tudo que tinha no conteúdo uh, Comecei a fazer os cadastros O que, que precisava, o que, que eu tinha, o que eu não tinha eu, eu fiz Ela indica como um ótimo produto para venda Bom, realmente é um ótimo produto uh, Esses produtos aqui, essa máscara aqui para hidratação do cabelo, eu, eu vendi muito rápido, eu fiz uma compra de 30 unidades dela para fazer um teste, e com três dias que eu anunciei no, no Mercado Livre, eu vendi as 30 unidades, então, esses aqui já são um, um, um lote de, de uma nova compra que eu fiz, eu tenho mais guardado, bom, já comprei uma quantidade maior daí, uh tem shampoo condicionador perfume uh, desde eletrônico então lá você tem uma lista enorme de de sites pessoa revendedores confiáveis que ela indica que ela já comprou então gente não se você está com receio de comprar o curso se você está com o pé atrás não precisa se preocupar olha por mim eu assino embaixo o curso é, é nota 10 Uh, são bem, é bem explicativo as videoaulas uh, tem os passo a passo caso você fique em dúvida tem o e-mail, o suporte que você pode entrar em contato as uh, suas dúvidas são tiradas então gente, ó, eu, eu recomendo se você quer fazer sua renda extra se você quer tirar um dinheirinho para você quer ou se você mesmo quer começar um, um, uma microempresa para revender ou somente revender então eu aconselho você a comprar o curso, que você vai receber ótimas dicas, você vai ter um bom conteúdo e vale muito a pena, gente. Então não tem que se preocupar, estou falando isso por mim, pela experiência que eu tive, então eu recomendo aí o, o vídeo, o, o curso Importando com Sucesso da Larissa Dobra